adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O um vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Pensei nessa palavra porque nós estamos chegando perto da peça de tabernáculos, festa das cabanas, e aqui nessa palavra está falando de um novo céu, de uma nova terra, e essa vai ser a habitação daqueles que seguirem a Jesus, que decidirem ser, discípulos dele, de fazerem a vontade dele. Sim, A gente está aqui nesse mundo de passagem. Nossa verdadeira habitação não é aqui. A gente não precisa de uma casa, não precisa do computador, dos jogos. Aqui é tudo passageiro. É suficiente o Senhor para nós. Queria até fala de um tabernáculo eterno, que é habitar com o Pai nos céus. E nesse lugar onde não vai mais haver lágrimas, nem dor, nem morte, nem sofrimento. Festa é uma festa já de preparação para aqueles que anseiam essa verdadeira habitação nos céus. Se a gente pensar que a nossa vida, lá no máximo 70, 80 anos, ela é tão pouco diante da eternidade, né? Que a gente decide hoje, quando jovem, qual caminho a gente vai tomar já servir a Deus, seja a gente decidir trabalhar loucamente, conquistar riquezas aqui. É mais ou menos na idade de vocês que nós decidimos, né? Muitos são chamados, mas muitos escolhem ganhar riquezas nesse mundo, né? E aí talvez quando chega 50, 40 anos já é tarde pra você mudar todas as coisas. E essa festa que a gente tá se aproximando, que a gente tá entrando no sétimo mês, é para lembrar disso. Nós estamos aqui de passagem. As nossas próprias casas, elas são cabanas, na verdade A morada que Deus preparou pra gente é uma morada celestial A festa de cabanas, ela só ajuda a gente a lembrar Que, na verdade, tudo que a gente tem aqui é passageiro E isso me fez lembrar também de uma palavra de Jesus Em que ele disse que Céus e terra passarão, mas nunca as minhas palavras Então, às vezes, a gente quer experimentar um pouco da eternidade hoje Então a gente precisa ouvir praticar o que Jesus disse e aqui nesse capítulo, que é o final do livro de Apocalipse, a gente tem então o cumprimento das últimas profecias, que é a descida da Nova Jerusalém. O que é o Novo Céu e a Nova Terra? É a morada que Deus preparou para a gente. É ela que vai descer dos céus. Essa vai ser a verdadeira habitação, a verdadeira tenda. Por isso que a festa de Tabernáculos aponta para que a gente venha ter os nossos olhos na Nova Jerusalém. né? Os nossos olhos nas promessas de Deus Porque se a gente ficar preocupado aqui Com o que acontece na política Com os artistas Com o crime organizado Com a polícia Se a gente ficar pensando nessas coisas A gente vai se desesperar E vai se desanimar Vai ficar com depressão Mas se a gente se firmar nas palavras Nas promessas de Deus Isso vai ajudar que o nosso fardo não fique pesado né? Porque isso aqui é tudo passageiro Deus vai substituir todas essas coisas tem muita gente que tem se apegado a elas como se elas fossem eternas. E elas vão sofrer as consequências disso. E para você que está aí com a gente e quer entender melhor essa questão das festas fixas, nesse dia de 6 de setembro de 2021, a gente vai ter então o Dia das Trombetas. Dez dias depois entra o Dia da Expiação e no 15º dia depois do Dia das Trombetas a gente tem então a Festa de Cabanas. Como o dia das trombetas acontece no primeiro dia do sétimo mês, que é, então, um dia de lua nova, porque é o primeiro dia desse ciclo mensal, então Cabanas vai se dar duas semanas depois, ou seja, na lua cheia. E é uma festa mais cheia, vamos dizer assim, enquanto trombetas é uma festa mais de quebra de ciclo. Agradecemos pelo corpo de Jesus. Agradecemos pelo sangue de Jesus. Amém.